E aí, conquistador de sucesso, beleza? É um prazer estar aqui com você em mais um quadro Experiências e Coaching. Eu sou Inessa Franco, coach de Propósito de Vida e Resultado. E trouxe aqui o Rogério Peixoto, que é coach de bem-estar e terapeuta de FESTER EFT. Rogério, obrigada por você estar aqui. Conceder essa entrevista tão generosa para pra gente. beleza é... é um prazer estar aqui e poder falar... Pra quem te acompanha e uma satisfação, de verdade, poder estar conversando com você e contribuindo, não só contigo, mas para quem acompanha a, a, o teu trabalho. Então, o Rogério, ele é meu amigo do meu grupo de Mastermind. E se você ficar comigo até o final, mais do que uma entrevista, ele vai trazer uma transformação. Ele vai trazer uma técnica que você vai fazer aí do outro lado vai aplicar em você pra você, pra ajudar você a resolver uma questão e aí eu te pergunto alguma vez você travou literalmente travou porque você ficou com medo de receber uma crítica sabe, você tinha uma vontade enorme de fazer determinada coisa, mas cara, aquela pessoa vai falar de mim, e aí você deixou de fazer aquilo o Rogério Resolve medo das pessoas. Fala um pouquinho, Rogério, do seu trabalho, do que você faz, como funciona. Então, é, eu, na verdade trabalho com o Faster EFT, que muita gente confunde com a FT tradicional, mas Faster EFT quer dizer Faster Emotionally Focused Transformations, e a gente ajuda pessoas a se sentirem melhor, né, a, a encontrarem, a reencontrar o seu equilíbrio emocional, e para se sentir em paz, para se sentir mais tranquilo, sem medos, é muito amplo o trabalho com a festa da Mas você estava falando de, de, de, de se sentir bem diante de algumas coisas. Quando você tem um propósito na vida, isso ajuda muito a coisa, né? Então eu costumo, eu já li isso em algum lugar, eu costumo dizer que quando você tem um porquê, você resolve qualquer para quê, né? E você resolve com como resolver essas coisas. E você tem um propósito, então se você tem esse propósito isso já te ajuda muito. Bom, através da festa né FT, a gente ajuda pessoas também a, a se liberarem. Então essas coisas que muitas vezes estão travando a pessoa, uh, a gente destrava. Na verdade eu não destravo nada, eu costumo dizer que eu não faço nada, eu só conduzo a técnica, quem faz é a pessoa. Uma das coisas que tem que estar em primeiro lugar é qual é a tua vontade fazer diferente, porque se você não quiser fazer, eu não posso te ajudar. A decisão está sempre primeiro na tua mão, né? E aí você tem que assumir essa responsabilidade por essa transformação, de o quanto você quer efetivamente mudar aquele comportamento, mudar aquela atitude, conseguir aquele resultado. Exatamente. Não, não adianta eu querer por você alguma coisa. E eu posso falar. E nesse... Não existe milagre? Não existe, milagre não existe, né? nem Jesus Cristo assumia que fazia milagres o que, que ele dizia? a tua fé te curou então aqui não estou fazendo apologia à religião nem nada, mas é uma figura que existiu contra fatos, não há argumentos né? e, e ele falava isso então eu não curo ninguém ninguém cura ninguém, médico não cura ninguém é a tua fé que é capaz de modificar de mudar o teu comportamento e como você reage a determinadas situações Explica um pouquinho mais, porque eu conheço a técnica da festa EFT porque é... Você já teve medo na sua vida? É, eu também tive. E teve um momento que eu falei, estou precisando da sua ajuda. E ele aplicou a técnica em mim e, ó, destravou a parada. Resolveu aquele medo que eu tinha. Então, explica pra eles como, como ela funciona especificamente? Tá joia. Antes disso, eu só quero falar uma coisa. Na verdade, você não tinha medo de nada. Tinha papel documentado, passado é. em cartório, alguma coisa assim. Não. Então, você experimentava o medo a respeito de alguma coisa. Mas não era seu. Ok? Essa é a primeira coisa que você tem que ficar atento a isso também. Talvez você experimente medo. Você experimente essas sensações. Mas você não tem não sei se você tem papel passado, cartório, tudo direitinho, documentado, registrado. Aí, que? Okay. Se você tiver isso, aí eu concordo que você tem medo. É seu. Então, assim, a festa NFT, é, resumidamente, é uma técnica que engloba diversas coisas. Um pouco de PNL, um pouco de... O que, que é PNL? Programação neurolinguística. Então, é como a gente opera com a mente. Uhum. Né? Ou como a gente reprograma a forma como a gente entende algumas coisas trabalha com um pouco de hipnose e com tapping, que são as batidinhas, que são toques em determinados pontos originados da acupuntura tradicional chinesa. E a gente usa alguns desses pontos, só que não usa agulha, a gente usa a do ponta dos dedos. Então a gente estimula esses canais meridianos, enquanto fala algumas frases, enquanto fala algumas coisas que estão relacionadas àquelas sensações, aquelas emoções, de acordo com a questão que a pessoa estiver querendo resolver. Ok? Então, simplificadamente, é assim que funciona. Acho que ficou claro, bacana. E eu pedi para o Rogério é, conceder para a gente se ele poderia aplicar essa técnica. E aí, Rogério, ele vai aplicar. Eu, eu convidei uma amiga minha que tem uma situação de medo e... E não importa qual é o medo, né? Não. não importa qual é o medo. Eu vou falar pra você o medo dela, mas eu não quero condicionar você agora, nesse momento do medo. Porque o Rogério, aplicando a técnica nela, e por isso que eu estou convidando, é, por isso que é tão importante isso, você vai poder aplicar em você, pensando num medo que você tenha, para você superar esse medo, fazendo junto com ele a técnica. Então explica aí, Rogério, como é que funciona Como ah, é que a pessoa vai usar? Então, ela? assim, a primeira coisa é você identificar essa sensação de medo que você diz que tem, né? Mas que não é seu. Essa sensação, ela é referente ao que Você sente medo de quê? Essa é a primeira coisa que você tem que identificar. Ah, eu sinto medo generalizado. Ok. Escolhe um medo. Escolhe um medo que você sente. E agora, eu quero que você perceba qual a intensidade desse medo? Ok? Então, uma escala de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é muito forte, quão forte é esse medo que você experimenta? A partir disso, então, a gente vai começar as rodadas, que a gente chama, tocando em 5 pontos. Aqui, entre as sobrancelhas, do lado dos olhos, embaixo dos olhos, aqui no ossinho da clavícula, pertinho aqui de onde ele se encontra, um pouquinho mais abaixo, e depois, segura o pulso. Enquanto a gente toca nesses pontos, são toques suaves, como se você estivesse fazendo uma pequena massagem, nada para se machucar, tá? Enquanto a gente faz esses toques, a gente vai falando algumas frases relacionadas a essa sensação de medo. E depois a gente vai fazendo o teste. Né? Como é que está isso agora, depois da rodada? Baixou essa sensação? Subiu essa sensação? Apareceu uma outra sensação? O que é está aí no lugar disso? Então funciona dessa forma. Vai, vai fazendo isso até a sensação zerar O importante e, e fundamental Nessa técnica é exatamente isso Você precisa é, Entender que enquanto a sensação Não zera Você não resolveu a questão Quanto Eu costumo dizer uma frase Que é o seguinte é, Memórias enterradas vivas Permanecem vivas Não morrem então, Enquanto você tiver e esqueço de sensação a respeito né, do medo do que seja. É preciso zerar. Muitas vezes a pessoa baixa a intensidade, ela às vezes começa com uma intensidade muito alta, 8, 9, 10 na intensidade. E quando ela chega numa sensação dois, ela fala: Ah, baixou, tá legal. Então ela já está começando a sentir uma coisa totalmente diferente. De, de 10 para 2, você já tem uma tranquilidade, mas ainda tem um 2 de e aí o importante é a gente persistir na utilização da técnica. Pode ser que para algumas pessoas isso 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, uma hora e meia se resolva. Pode ser que para algumas outras pessoas a gente precise de mais tempo. Cada pessoa, uma pessoa, cada uma tem seu tempo. E é importante a gente falar isso porque para que você zere mesmo, para que você não desista. Você vai até o final, até o momento que você sentir que... Deus tal, pronto. Agora o meu estado mudou, né? Porque aí você pode aplicar a técnica e falar, pô, a técnica não funcionou. Mas você fez direito, você foi até o fim. Exato. E, e isso que o Rogério falou é, é muito importante, porque, né? Para cada pessoa e para cada medo, para cada situação tem um tempo também, né? É, o, o mundo que eu percebo é o mesmo mundo que você percebe, mas a forma como eu percebo esse mundo é minha. E a forma como você percebe esse mundo é sua. Então, para cada pessoa, a experiência é única. Então, por isso que não há assim, ah, quanto tempo leva? Não sei, não posso afirmar. Vai depender de como a pessoa se entrega ao processo e como ela se propõe passar por ele de fato. Pode ser rápido, pode não ser. Eu, se, é, eu gostaria que você deixasse claro que, enquanto você estiver aplicando a técnica, você dá um direcionamento, você fala algumas coisas. Sim. E, a, e quem está aplicando lá do outro lado, recebendo, fazendo em si mesmo, vai falar essas mesmas coisas, vai repetir com você, não é isso? Sim. Isso, e assim, em, claro. enquanto a gente estiver fazendo aqui com uh, uma pessoa que a gente vai estar trabalhando, é, você vai estar, primeiro, pensando qual é a sua situação, qual é a intensidade disso? E depois você vai se desconectar disso. Você vai simplesmente acompanhar o técnico que eu vou fazer com essa pessoa aqui. Ok? E você vai se beneficiar e vai sentir o benefício da técnica no final. Talvez no final da primeira rodada você já perceba. Talvez no, no final da segunda rodada. Não sei quantos, quantas rodadas a gente vai precisar fazer aqui. É bom mas... você esclarecer. Faz de olho fechado ou aberto? Tanto faz. A pessoa, algumas preferem fazer de, olho fechado, de olhos fechados, isso faz com que ela se entregue mais. Outras preferem ficar ainda de olhos abertos, mas ela, ela consegue se conectar com ela mesma de olhos abertos. Então não tem uma regra para isso. Então é isso. Pensa, escolhe o medo agora. Estou trazendo para você aqui a oportunidade de um fera te ajudar a você resolver esse medo. Define esse medo. Ele vai aplicar a técnica na minha amiga, que eu já vou apresentar para você quem é. E enquanto ele estiver resolvendo nela. Você vai estar resolvendo em você. Estamos aqui de volta. E essa aqui é a Renata, minha amiga. E ela se dispôs. É, um ato muito generoso. Renata, eu te agradeço, assim, sem palavras, por você estar aqui. Porque é, você expor o medo, né? Se eu se expor diante da câmera, mostrar que você tem medo. E se disponibilizar a ajudar outras pessoas a corarem o medo, através de você, permitindo que uma pessoa aplique a técnica, é de uma grandiosidade enorme. Eu quero reconhecer isso aqui, publicamente. Cara. Sem palavras, é, você é realmente um ser... Extraordinário. E um, gratidão por isso. E... Um, Renata, fala do seu medo. Qual é o seu medo? Então, eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de voar. Uh, eu consigo entrar no avião, consigo voar e tal, mas dá um pânico na hora que sobe, na hora que tem turbulência. É sempre... Optação. E... Posso perceber que você está sentindo sujar agora, só de é, falar. É, só disso. de falar. Então, é, é ruim. E, e, e, e como eu descobri isso? Nós estamos num evento em São Paulo e a Renata, como eu te falei, é minha amiga e também é do meu grupo, do meu outro mastermind. E nós viemos juntas. E eu não conseguia conversar com a Renata na vida porque ela não conseguia falar. A Renata, não conseguia falar. E eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, eu tenho muito medo de vir. E eu só não estou aqui me descabelando porque não é meu marido que está aqui do meu lado. Porque normalmente quando é ele, eu choro. Quer dizer, ela se permite mostrar o lado mais frágil uma pessoa que ela se sente mais confortável. Como eu sou a mim, sou o marido dela, ela estava conseguindo segurar mais a onda. O que não significa que o medo dela tenha passado. Ela estava administrando melhor. E aí, então... A gente conseguiu juntar o um útil ao agradável. Vamos lá? Deixar de papo e vamos direto ao assunto? Sobre bola. Renata, então é assim. É, eu não vou entrar em muita explicação a respeito de, de como é que funciona o processo. tal. A gente vai entrar direto na aplicação da técnica. Eu só tenho que te explicar que a gente vai tocar em alguns pontos. Pequeno lista início das sobrancelhas, do lado dos olhos, baixo dos olhos, nesse assim, da é Depois eu vou segurar teu pulso. Enquanto eu faço isso, eu vou falando algumas palavras, e o que eu quero que você faça é simplesmente repetir essas palavras. Combinado? Quando você pensa nesse medo que você eu fez, eu que sente, também. qual é a intensidade desse medo? Agora, pensa, pensa lá. Você tem que pegar um voo amanhã, né? É, pra voltar para cá. É, então. Pensa nesse voo que você tem que pegar amanhã agora. Só de pensar nesse voo, o que você sente? Fica inquieta já. já. Já mudou então, a voz. É muito muito, durado, né? Começa a gaguejar. E, e a intensidade disso, de 0 a 10, onde 0 é nada, 10 é muito forte. Tá, 10. É. Nesse instante é 10. Né? E o que é que você sente exatamente? Agora a ansiedade. Ah, de pensar que eu vou subir lá no, no avião e... Você vê alguma cena, mensal, mentalmente, passa algum filme na sua cabeça? de estar presa, assim... de não, não ter o controle da situação, de eu entrar lá e não poder sair a hora que eu quero. E isso me apavora. Eu sinto isso. Né? Pavor. Seria essa palavra? <risos> um pouco. Bastante. Um pouco quanto, de 0 a 10? Não, bastante. Porque aí... É, não consigo, se, acontece qualquer coisa, ele não está no meu controle, eu não vou saber. Isso, então... Ok. Fecha seus olhos agora, um instante. Toma uma respiração profunda. Isso. Imagina um passarinho nas suas mãos. Você está com ele nas suas mãos agora. Você está segurando esse passarinho. Isso. Ele está preso nas suas mãos. Ok? quero que você imagine você abrindo as mãos e deixando esse passarinho à vontade. O que, é que naturalmente ele vai fazer? Vai voar e vai embora. Ok? Vai ficar livre. Isso. Muito bem. Eu vou começar os toques agora. O que eu quero é que você repita simplesmente o que eu disser. Tá bom? Então, vamos lá. Hein? Eu libero e deixo sair todo esse medo, todo esse medo, todo esse pavor, todo esse pavor, toda atenção, toda atenção, tudo mais que tiver ligado a isso. tudo mais que tiver ligado a eles, é seguro deixar sair, É seguro deixar sair, esse medo de voar, esse medo de voar, de estar preso no, de no avião, de estar preso no avião, sem controle da situação, sem nada, é seguro deixar sair todo medo. Aqui agora, estou aqui agora nesse hotel. Ah, é fazendo é essa técnica, legal. Que é um tanto estranho. É, é um tanto estranho. Mas eu estou aqui agora e estou bem. Eu estou aqui agora, estou Estou segura aqui. Estou numa respiração profunda. De paz. Vamos de um momento, explicamos novamente um momento onde você se duvida muita alegria, muita hum. paz libera e deixo sair toda essa ansiedade. Eu é não se termine logo. Eu né? sinto é muito desconforto com isso. Só tem mais esse deixar sair. Todo esse desconforto. Toda essa, toda essa ansiedade. Tudo mais que tiver mais a Deus. Não vou deixar isso sair Escolha deixar deixa isso Então, vamos experimentar Chão de mal e Renata, volta a experimentar aquela palpitação Aqueles movimentos Você sabe que vai voar A da a situação. É. Se não tiver, tudo bem também. A gente Você faz certeza. mais. Eu tenho certeza. Para algumas pessoas, isso pode ser tão rápido quanto foi contigo. Para outras pessoas, pode demorar muito mais. E cada pessoa tem um tempo. Tem. E algumas pessoas precisam se colocar à prova. Talvez seja é isso que esteja em ideia. Amanhã vai acontecer. não Aquela vozinha na cabeça, né? Mas você vai viu o filme de como vai ser. Fala assim, será? Parabéns, permitir.